Fala aí, gente, tudo bem? Chefe Alexandre Oliveira, aqui do Rio de Janeiro. Prazer imenso estar aqui com vocês e hoje eu quero ensinar uma receita que eu gosto muito de usar nos centros culinários, nas nossas consultorias, que é o pão de ló. Eu sei que muita gente tem resistência ao pão de ló. Costuma dizer que o pão de ló tem um gosto excessivo de ovo, que é uma massa sem graça. Eu tô aqui para provar que isso pode ser corrigido e melhorado, Tá? Hoje eu vou usar aqui a nossa mistura da Multipan. É um pão de ló maravilhoso, gente, com sabor inigualável. Que você consegue fazer muitas variedades de tortas. Vai da sua criatividade a partir dessa receita base. Vou usar unicamente a nossa mistura água e ovos. Vou provar para você a versatilidade e a praticidade que essa mistura tem. Então eu começo a minha receita usando aqui 500 gramas da minha mistura. Vou utilizar 150 ml de água. E vou colocar 6 ovos. Esses ovos aqui, gente, são ovos médios, tá? Então... É, nós temos a ideia de que eles têm 50 gramas, tá? em média 50 gramas vou dar uma misturada e aí sim, eu vou ligar a minha batedeira na velocidade alta vai bater mais ou menos aí por uns 12 minutos Percebe que olha como fica aqui a nossa mistura Uma mistura bem homogênea, clara Cheiro maravilhoso. Sabe aquele gosto excessivo de ovo? Pode ter certeza que você não vai achar isso nessa mistura de pão de ló. Não vai precisar levar fermento, não vai precisar colocar leite, nada disso, tá, gente? Tem gente que fala, ah, mas pro meu pão de ló ficar melhor, eu coloco leite, eu coloco fermento. Nesse pão de ló você não vai precisar fazer absolutamente nada disso. Vou dividir aqui em duas formas e essas minhas formas aqui, cada uma tem 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura, é claro que se você quiser fazer é, em forma de 25 também pode, a receita está certinha ali, a quantidade na descrição da embalagem. Então, vale super a pena você experimentar esse seu produto. É a tecnologia no ramo alimentício, né, gente? Então, o mundo mudou, tudo está muito mais rápido e as pessoas estão mais exigentes pela qualidade. Pensando nisso, é que hoje eu resolvi trazer essa receitinha maravilhosa para vocês, tá bom? Meu forno está pré-aquecido em 180 graus, vamos colocar para assar. Gente, olha, meu pão de ló, ele ficou aproximadamente ali no forno de 40 minutos. Olha a natureza desse pão de ló. A altura permanece estabilizada. Então assim, por isso, eu super indico, vou tirar mais um aqui, tá? Então esse é o fator principal que me leva a usar a pré-mistura, porque eu consigo ter um padrão e uma estabilidade além da rentabilidade que esse produto proporciona. Agora vamos lá? Vamos confeitar aqui os nossos bolos. E essa é uma pequena demonstração dos produtos da Quality Pan, geleia de brilho, vermelho rubi e o pão maravilhoso. Tá aí, super indico para você que quer de repente começar uma nova receita, uma nova produção ou que quer dar um amp aí na sua profissão.